que é criar um produto que caiu no gosto do, do, do povo, caiu no gosto do brasileiro. E qual foi a origem da barrinha? Tem uma história muito curiosa sobre a barrinha. Conta pra nós, Rodrigo. Um dia o Amir Klink procurou o centro perguntando se nós poderíamos preparar a alimentação dele, porque ele queria fazer uma travessia no oceano a remo. A gente pode fazer uma divisão né, entre líder, liderado e empresa. Mas se eu quiser um time e uma organização, precisa integrar esses dois caras, não é sobre líder e liderado, é sobre a liderança, é exatamente é, o que você trouxe. É Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo e o papo hoje eu vou te contar uma coisa, você vai se surpreender. Vamos contar aqui diversas histórias, várias coisas aí e tem uma história fascinante de como esse negócio surgiu. Lembrando que o nosso podcast Lucro Certo tem sempre o objetivo de trazer aqui empreendedores, pessoas que, assim como você, um belo dia sonharam em empreender, sonharam em estabelecer os seus negócios e foram lá, arregaçaram as mangas e fizeram acontecer. E a história desse empreendedor é uma história sensacional. Você vai ver como tudo surgiu e de maneira mais inusitada possível. A gente vai entender isso aqui de uma maneira extremamente detalhada. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as nossas notificações de novos episódios. Lembrando que aqui no nosso canal não tem apenas o podcast toda terça-feira às 17h45. Nós temos conteúdos novos sobre gestão de negócio e gestão de pessoas sendo postado todos os dias no nosso canal. Então você não pode ficar de fora, né? De se atualizar diariamente sobre os conteúdos que nós colocamos aqui. Sem mais delongas, curte o nosso vídeo aqui e você vai ver que ao curtir o vídeo não cai o dedo. Então, se você não gostar depois do nosso podcast, volta e descurte, tá tudo certo. Mas o importância em você curtir é que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para um número maior de pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo que a gente está aqui com todo carinho preparando para você semanalmente, lembrando, toda terça-feira às 17h45. E como eu sempre faço, eu vou deixar ele se apresentar, né? Rodrigo, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Me conta, quem é o Rodrigo? Ô, oh, Solivan, eu sou um colega teu. Eu me interesso muito por educação, também sou formado em administração, mas sou tenho mais, alguns anos a mais de idade, eu tenho 79 anos de idade. E depois que me formei em administração, eu fui para Curitiba, lá fui dar aula na Universidade Federal do Paraná. E, no dar aula, fui convidado para ser consultor em um escritório de projetos de negócios. E, nesse, nesse trabalho de consultor, acabou caindo um projeto que foi de fazer uma empresa de nutrição. E criamos a Nutrimental, isso há 55 anos atrás. Para quem não sabe quem é a Nutrimental, a Nutrimental é aquela famosa empresa que criou a barrinha de cereal. E ele vai contar essa história da criação desse produto que hoje, acho que não tem ninguém que não tenha provado uma barrinha de cereal ainda, né? Como é que é criar um produto que Caiu no gosto do, do, do povo, caiu no gosto do brasileiro. E qual foi a origem da barrinha? Tem uma história muito curiosa sobre a barrinha. Conta pra nós, Rodrigo. Pois é, foi... Essas coisas, essas sortes da vida, né? As, as, as coisas inusitadas, é, né? Nós tínhamos, é, em São Paulo, um centro de nutrição e culinária ali na Lameda Lorena. Nos jardins ali? É, nos jardins, com nutricionistas. É, visando que nós fornecíamos muito alimentos nutricionais para setores públicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação aqui em São Paulo, e também para os refeitórios industriais, para as empresas, enfim, produtos com suplementos alimentares. E, na verdade, éramos a, a, a empresa, a maior empresa brasileira, com mais tecnologia à época. E, um dia... O Amir Klink procurou o centro. Amir Klink. O Amir Klink procurou o centro. Isso foi em 1984, 1984. Foi faz quase 50 anos atrás, né? 40 anos atrás. E perguntando se nós poderíamos preparar a alimentação dele, porque ele queria fazer uma travessia no oceano a remo. E precisava o barco tinha limites de espaço e ele imaginou alimentos desidratados e como nós tínhamos expertise nisso se poderíamos fazer as nutricionistas se encantaram com essa possibilidade com a ideia com a ideia mas os nossos gerentes da época ficaram mandaram um contra achando que pô é arriscado isso é uma loucura se acontece alguma coisa com ele o que, que vai acontecer, o que, que isso vai impactar na, na, na, no negócio. Na, na, no né? negócio. E, mas o Amir daí veio conversar comigo e me mostrou, ele era um super planejador. Aliás, eu conheço, tenho 79 anos, conheço muita gente, convivi com muita gente na vida. E o... O planejador mais cuidadoso que eu encontrei é o Amir Ele fazia questão de se envolver com todos os detalhes, analisar todas as possibilidades, se preparar com todo cuidado. Eu senti confiança nele. E, contrariando a opinião dos meus assessores, eu apoiei a, a, o trabalho das nutricionistas. E elas se propuseram a fazer aquela a, a alimentação dele, proporcionar alimentação capaz de poder atravessar o oceano e com todas as, as, as, as os cuidados necessários. E um detalhe muito importante é que com quanto nós tivéssemos as tecnologias, os ingredientes e os meios humanos e materiais para fazer as formulações, as receitas, ele pessoalmente se envolveu em todo o processo. E, para resumir a história, nós preparamos para ele é, cerca de... São 100 dias, mais de 500 ou, ou mil pacotinhos com as... A, porções a, específicas. As, as porções específicas do almoço do café, das alimentações durante o dia. Bem, e você sabe, aquilo acabou sendo um sucesso. O Amir é, chegou, atravessou o oceano e correu tudo bem, graças ao Amir. né? Sim, <risos> ele realmente <sim>. extremamente <risos> cuidadoso. Quem estava à frente do, do, do grande desafio ali era ele. Né? Mas na ocasião surgiu uma ideia de ter uma merenda seca. E a nutrimental era a maior produtora de merenda escolar do Brasil, do mundo, eu acho que era. Na verdade, Sim. o Brasil era um dos maiores programas sociais que tinha a época. E... Então, nós éramos especializados nisso. E ele... Elas tiveram a ideia de fazer uma merenda seca. Para mim, ele fizeram com um produto compactado. E aquele alimento tinha todas as necessidades do corpo. Então, era um recurso E, a partir daí, a nossa equipe passou a pensar na área de alimentação escolar, numa merenda seca também. Uma merenda, que, um alimento que fosse de pronto consumo e que contivesse todos os ingredientes que o corpo precisa. E pensando no, no caso do estudante. Aí aproximamos-nos da época das, da, da Rio 92 e meu filho que era recém formado em administração veio trabalhar na empresa ele se encantou com a perspectiva de fazer um alimento é, de, sustentável. E Aí ele imaginou fazer uma essa granola bar a partir de castanhas da Amazônia e fez um acordo com o pessoal lá do Chapurico, Chico Mendes. Na época o Chico Mendes, né? É. Disso aí resultou a primeira granola bar no Brasil que foi lançado como produto de desenvolvimento sustentável em 1992 foi lançado é, em Curitiba, depois também no Rio de Janeiro e com todas as honras e, enfim, com todos os cuidados para com esse posicionamento deu de o primeiro Produto sustentável. A gente pode dizer para quem está nos assistindo que essa foi a primeira versão da Barrinha Nutri? Foi, essa foi a versão original e continua até hoje. Continua até, até hoje. Ela, ela foi, evidentemente, daí houve uma expansão e foi lançado ao mercado em 92, por ocasião desse produto, destinávamos 3% do lucro dele para o Instituto da Amazônia. Esse Instituto da Amazônia ficou sediado em Curitiba, que era voltada para buscar é, soluções que pudessem aproveitar a, os recursos da floresta, mas sem é, degradar a floresta. Essa é a lógica do desenvolvimento sustentável. O produto ganhou prêmio até do Príncipe Philipp, né? É que premiava iniciativas dessa natureza lá em Genebra. O pessoal da Nutrimental foi receber a premiação lá. E esse produto foi um sucesso. E permitiu, inclusive, que a Nutrimental migrasse, fizesse uma transformação. Era, era aí que eu queria chegar. Porque originalmente o negócio ele foi estruturado em cima da história da merenda escolar, é isso? Isso. E aí a barrinha que surge numa... Eventualidade ou num pedido do Amir Klink se torna um produto e a empresa faz essa migração da área que atuava para essa outra área. Como é que foi essa transição? Olha, foi meio forçada. É, é o vai ou vai, né? É o vai ou vai. Em 90. Em 88, nós fizemos uma um, um summit como um um encontro de planejamento estratégico na né, Nutrimental e entendíamos que era necessário nós diversificarmos. E dessa diversificação surgiu entrarmos, ingressarmos no mercado de varejo, na área de, do consumidor, um negócio B2C, né, como sim, se chama. Sim, sim, hoje é. E iniciamos é, em 88... A, a barrinha veio em 92, mas junto... em 91. Foi lançada em 92, mas juntamente com ela foram lançados outros produtos. Gelatina, refresco, arroz doce, canjica, um... Uma, um e foi uma, um portfólio de um produtos de Sim. Nenhum deu certo. Gasta. só a barrinha. <risos> Sobrou a barrinha. E a barrinha... Não, e tem os mingaus, né? Sim, a parte sim. de farinhas infantis. Essa é o Nutribon. E nosso negócio hoje é fundamentalmente é o farinhas infantis e, e as barras de cereais. É legal. Eu gosto desses aprendizados por um empreendedor, Rodrigo, porque a gente observa o seguinte, né? A, a, a empresa... Ela não pensava em criar uma barrinha, veio uma ideia e cria aquilo e é um sucesso estrondoso. Tudo aquilo que foi pensado e criado, a gelatina ou isso aquilo, não deu resultado. Não deu resultado. Aí. É, é, essa é a vida do empreendedor, né? essa é a vida como ela é, a realidade do negócio. E tem que estar sempre reinventando. Sim. Agora, por exemplo, nós estamos numa, num estágio na Nutrimental onde a gente está fazendo uma reinvenção intencional nela proposital, com método, com muitos recursos, porque é muito diferente é, você entre criar uma empresa nova e reconstituir, é, fazer uma reconstrução de uma empresa que já existe. A gente pode dizer que a Nutrimental ela é uma empresa familiar. É uma empresa familiar. As empresa, empresas familiares hoje, elas são nada mais, nada menos aí que 75% do PIB brasileiro. E do mundo também. É. Tô, só um dado brasileiro, ela é 70, as empresas familiares aí são 75% do PIB brasileiro. Qual o grande desafio hoje em gerir uma empresa familiar? O que, que você observa que tem nos dias de hoje que não tinha lá atrás, em 80, na década de 80, quando começou? Olha, as empresas familiares têm os, seus, têm, têm os seus ciclos, né? Então, a maioria delas é, não sobrevivem cinco anos. Não é, chega a uma década. É, Algumas chegam a ter 50 anos como as nossas. Aí tem, é, elas seguem para uma segunda fase, com a família. Aí não são os fundadores que estão frente, à frente da empresa, é a família. Ou ela é vendida. Então, aí a empresa continua mas em outras mãos, deixa de ser familiar ou passa para outra... Sob, sob nova, nova direção. sobre nova direção. Passa para outra família. E aí, meio complicado, porque as culturas são distintas de família para família. Mas, resumo da ópera, 75% das empresas não conseguem passar para terceira geração. Elas... É, Sucume, Por, podemos dizer sucume. assim. Sucume. Então, é, nós conscientes disso, a gente estuda essa matéria de, de empresas familiares, é, porque é uma ciência à parte. <risos> né? e, é. É uma, e podemos dizer que é uma ciência sem muito método. Não, tem método, tem até bastante estudo. Eu tenho... Não, tem, tem estudo muito sobre esse processo. Quando eu digo sem método, é assim, não dá para a gente determinar uma receita pronta um passo a passo para todo esse processo de transição, vamos dizer assim, Não um dá. começo, meio e fim? Não dá, eu diria que dá. Diria dá, que dá? Dá, eu tenho estudado isso nos últimos é, três, quatro anos com, com bastante afinco, e existem estudos, tem muitos estudos é, sobre empresas familiares. É lógico que não tem tanto quanto as multinacionais. Sim, sim, sim. Porque o desafio é diferente. É, é uma mudança, você tem que fazer uma transição, uma sucessão. A sucessão tem a ver com uma mudança radical no sistema de governança, e no e principalmente sistema na, gestão, na cultura do na do do profissionalização. Negócio, Não é qualquer profissional, qualquer executivo que tem perfil para ser é, um CEO de uma empresa familiar. Né? Ele precisa ter competências muito, muito bem definidas bem e desenvolvidas. Os, é, os sucessores, ou seja, os herdeiros, também precisam... Se, se capacitar para ter uma, uma postura diferente da dos fundadores, eles têm que é, ter mais um... se ver no papel de investidores, de conselheiros, e aprender a lidar com profissionais. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios. Esse aí. é. São justamente esses, esses personagens dentro desse desse enredo, eles conseguirem desapegar do papel... De gestor e de, vamos dizer assim, quem manda no negócio para se colocar na cadeira de um acionista e de um investidor do e, negócio. Exatamente. Você acredita e, que esse é o grande desafio? Esse é um grande desafio até dos próprios fundadores. Até Não por uma é uma questão fácil. de apego a, a, com é, aquilo que gente, criou, né? A gente sente isso, né? Eu, eu sinto isso porque eu, é, eu tenho consciência que tenho que que me afasta, mas a gente tem aquele impulso de, a gente sabe fazer. É o amor do criador é. com a criatura, né? Então é a necessidade de uma reeducação dos fundadores, necessidade de educação dos sucessores, dos herdeiros, uma necessidade de, de reeducação dos executivos, porque os executivos é, do ponto de vista prático, uma coisa é de se relacionarem comigo e com o Arthur, por exemplo, que somos os fundadores. Outra coisa... Outra coisa é com os nossos filhos. Os nossos filhos não Eu têm aquela... Eu imagino que você deve ter um conselho instituído. tem um conselho instituído. E, e o relacionamento e... com o conselho não é dos... Precisa ter maturidade para se relacionar com o conselho. Precisa ter maturidade de se relacionar com o conselho. E o conselho também tem que aprender a... Digamos assim, tem que... É, aprender a, a ser conselheiro numa empresa familiar não é a mesma coisa de ser conselheiro numa empresa é, multinacional é, uma multinacional de fato. Empresa, né? então são, são é, é humanizado é, eu costumo dizer assim que tem que é uma gestão humanizada é uma gestão que é capaz de se adequar à, às peculiaridades seja das circunstâncias, é, locais do mercado, mas também a parte relacional. E justamente por ser um processo humanizado, que eu entendo que ele não é uma ciência exata, e aí você tem dezenas de variáveis no meio desse caminho. O que, que você entende que foi determinante para Nutrimental sobreviver esse tempo todo entre a tua gestão, a gestão que veio depois e essa transição e esse momento que vocês chegaram agora, que a gente vai falar um pouco desse momento, que você me contou um pouco dos bastidores e eu achei assim, sensacional e é muito raro ver uma empresa familiar com o olhar que você me relatou aqui da Nutrimental. Pois eu acho que é uma filosofia. É, começa assim a gente por exemplo a gente não usa o termo gestão de pessoas a gente boa. é a gestão com pessoas boa o nosso princípio nós temos uma gestão participativa implantada na Nutrimental desde a sua origem é, nós começamos em três sócios depois ficamos em dois sócios então nunca teve assim uma não era um dono era uma sociedade e, e esse exercício de ter que estar tá fazendo sempre em dois ou mais, a gente estendeu isso para para os nossos colaboradores. Então, desde do princípio, a gente nós começamos pequeno, éramos mais startup, né? tinha 10, 15 pessoas trabalhando na empresa. é uma empresa como não, não vamos dizer que era um fundo de quintal, porque ela teve um projeto feito por engenheiros lá da Universidade Federal do Paraná. E eu até como professor também de administração, é um Não começaria algo não. de qualquer jeito, né? Não, claro. foi, foi, é. tinha um projeto. Foi pensado, né? Tinha um projeto técnico e um projeto econômico e nós executamos. Mas o dia negócios é dia a dia, é viver o dia a dia e então nós fomos crescendo envolvendo os nossos e no início eram estagiários e os próprios operários ah, participavam é, de fases do planejamento principalmente naquela fase onde todos são ouvidos isso é legal porque você gera cultura e é. gera participação e envolvimento é e com isso é, nós é, sempre tivemos um engajamento muito grande do pessoal nós é, temos como valores a horizontalidade, a aprendizagem contínua, é, a inovação, a orientação para resultados. É, esses valores estão... Noteiam o dia a dia do negócio. tem o dia a dia do negócio. Então, é uma empresa flexível. Passamos por muitas é, situações difíceis, né? Mas é, sempre as, elas superaram porque é, o nosso pessoal tem muita garra. E a base é sólida também, E a né, base André? é sólida. Então, é, tivemos altos e baixos. Por exemplo, em 92, que foi que quando lançamos, é, entramos no mercado consumidor com tudo, desafiando as grandes empresas, é, nós o fizemos... É, Uh, seguindo a orientação de profissionais que foram contratados de multinacionais. Eles vieram com toda a corda achando que estavam e quebramos a cara. Eu já vi várias <risos> vezes isso acontecer. O cara, a gente contratar um cara, muitas vezes porque ele vende uma multinacional e achar que que vai ser a solução do negócio e na maioria das vezes não é, acaba sendo um baita de um desafio. Eu acho legal quando você falou essa questão não só da gestão de pessoas, mas da gestão com, com pessoas. Pessoa, a gestão com pessoas. A gestão com pessoas. Isso me chamou muita atenção, porque uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela falou o seguinte, que a área de RH dela não era RH. Eles chamavam de área de atração. Muito bom. E eu achei interessante, porque assim, quando você fala a palavra atração isoladamente, a primeira coisa, pelo menos para mim, o que vem à mente é entretenimento. Atração, né? o que atrai. E quando ela falou área de atração, eu falei, mas o que, que vocês fazem nessa área? Eventos, o que, que é? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Ela falou, não, nós entendemos que nós precisamos trabalhar a atração. Em que sentido? A nossa empresa ela precisa ser atraente o suficiente para quem está dentro querer ficar e também atraente o suficiente para quem está fora querer entrar. Então, olha que visão de gestão com pessoas, isso não é uma gestão de pessoas, é uma gestão com pessoas. Né? E quando vocês é, tomam esse cuidado para olhar para pessoas dessa maneira, certamente eu posso dizer que esse é um ingrediente que é a diferença que faz a diferença no final do dia? Ah, com toda certeza, porque quem constrói resultados são as pessoas. Quem está na operação não são os dirigentes. Os dirigentes, ah, o papel deles é proporcionar um ambiente propício e meios para o pessoal trabalhar, mas, é, sem sombra de dúvida, quem está na operação é que tem melhores condições de identificar como é que pode capturar no valor no mercado. É, e uma empresa como a nossa, de 55 anos, passou por todo tipo de acidente, né, de, de mudanças... de esses programas de econômicos, é, questão de juros... Os intempéries do tempo, né? Os que toda, toda a empresa tem. Sim. É, por isso que muitas não sobrevivem. É, mas o que, que permitiu a sobrevivência foi a garra do nosso pessoal. Eu não tenho dúvida disso. E lógico que a capacidade minha e do Arthur, com, enquanto dirigentes, enquanto fundadores da gente ouvir as pessoas da empresa, ouvir fora da empresa. Nós sempre foram, fomos bons ouvintes. né E a gente corrigia rápido os rumos. Né? Fali, fazíamos planejamento. Ainda hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com o conceito de rolling forecast. Então, é, nosso, nossos orçamentos são revistos todo todo mês. É... Nós trabalhamos com o conceito de estratégia emergente, ou seja, em função da, da observação e da, da interação com, com o mercado e com os negócios, é que a gente vai construindo estratégias e vai se adequando, aproveitando as oportunidades que surgem no meio do caminho e escapando das trombadas que a gente pode levar. Ainda mais, como não somos uma empresa, o nosso, inclusive na área do consumo, nós tivemos é, muita a concorrência, é, agudizou-se e quase que os nossos produtos comoditizaram. Né? E, no entanto, a gente continua funcionando bem, porque somos uma empresa mais eficiente, mais inteligente, mais esperta. E, aí, ganhando, e isso, acaba ganhando na eficiência. E isso não é dos líderes, dos dirigentes, isso vem dos próprios pessoal na operação, que está em contato com o mercado. É construído é, dia a dia. É, é construído, construído dia, dia, dia, dia a dia. essa Eu acho que é a... a, a nossa aprendizagem é nesse sentido. Ô, ô, Rodrigo, quando você olha para trás do começo, assim. eu sei que você foi um cara que foi lá, planejou, estruturou e certamente para chegar onde chegou, foi, posso dizer assim, extremamente disciplinado na execução. Porque um planejamento sem assim, uma execução muito bem feita, ele não serve para praticamente nada. Então você deve ter executado isso muito bem. Quais foram os maiores desafios de empreender no Brasil? Na década de 80 para 90. Porque ali nós estamos vivendo ali um, um início de um plano Collor, que a gente sabe que não deu em nada e deu. Quer dizer, se deu, deu no impeachment dois anos depois. Uma instabilidade econômica absurda com um vice assumindo Itamar Franco na época. Como é que você vê esse cenário lá atrás? Quais eram os principais desafios da Nutrimental ali naquele momento? É, olha, no trimental atravessou tudo isso, inclusive no caso, por exemplo, do Collor, né? E, e, no, em 92, eu comentei que nós tivemos um enorme prejuízo. Foi coisa da ordem de 20 milhões de dólares na época. Na época. Se hoje uma... 20 milhões de dólares já é dinheiro, imagina a época. É. Isso foi numa, é, uma... não deu certo a nosso ingresso no mercado consumidor. Nós tivemos que recolher a, as tropas, bater em retirada e depois retomar. Dois, três, um, dois anos depois, é, com o Nutri, com os mingaus. Né? Uhum. É, mas, no ano de 93 aconteceu algo pior, que foi o, o, o governo Collor eles de, des, desestruturaram os serviços de alimentação escolar e substituíram esses alimentos nutricionais por produtos tidos in natura como uma forma de desovar estoques da a época da Cobal, que era a empresa que comprava. E, e, e não só deixaram de fazer compras, como uma parte daquilo que eles haviam comprado não pagaram. E até hoje a gente tem ações é, é, para receber esses valores. E é um baita de um desafio. Né? Então, resumo da ópera, em 95, aí, aí veio o Plano Real... Em 94, 94 é. que colocou juro a 40% ao ano. E nós, nesta ocasião, estávamos já endividados. Imagine com 40 milhões de dólares, 45 milhões de dólares na época, é, rodando a juros de 40% ao ano, o que, que era isso? Então, muito bem, então foi uma travessia muito difícil. Como nós conseguimos atravessar isso? Porque nós éramos uma organização de aprendizagem. Nós adotamos os conceitos lá do, do Peter Seng, como fomos pioneiros nisso. E Enquanto nós configuramos a empresa e com essa lógica de é, gestão com pessoas, o nosso pessoal... É, tomou consciência, tinha conhecimento de toda a situação, e eles se encarregaram de, de é, digamos assim, fazer a empresa sobreviver. Então, não foi o, o Rodrigo e o Arthur, não foram os, os diretores, ou os donos que fizeram isso, foram as pessoas. Nós é, os convocamos e garantimos espaço e proporcionamos meios para que eles redesenhassem, revissem todos os negócios e tal, e fizessem um um turnaround em 95, de entre 95 e 97, nós fizemos esse turnaround dentro dessa lógica, já com uma metodologia que era trazida por aquele livro das cinco disciplinas, cinco, do, do, cinco Peter disciplinas Seng, é. do Peter Seng. Eu tive, inclusive, com o Peter Seng. O Peter Seng nos nos apoiou naquela ocasião. Inclusive, para quem está nos assistindo aqui, esse livro, aqui, a, a, a, a quinta disciplina, né? A quinta disciplina ou cinco disciplinas? Quinta disciplina. A quinta disciplina. A quinta disciplina, leitura sensacional. Quem não leu, leia. Fica a indicação aí para o nosso, nosso ouvinte. Sim, e, a, e em 97, eu conheci a, tec, a metodologia da investigação apreciativa. Aí, então, nós fizemos um summit e fizemos uma... Uma quatro, imersão no em, tema. Em quatro dias, a Nutrimental foi reinventada. Foi reinventada, ela... É, passou a funcionar é, depois desse processo de planejamento estratégico onde 700 pessoas foram envolvidas é, já no ano seguinte nós tivemos um crescimento de 30% de receitas e 200% de, de melhoria de resultado operacional e tivemos um período de de crescimento é, consecutivo até 2016, é, onde se dissolveu todas as dívidas, é, se fez novos investimentos, abriu-se mercado. Saímos completamente do mercado de público, porque a corrupção é, inviabilizava qualquer negócio sério nessa área. Então, é, deixamos de reconfiguramos a empresa para exportar para é, vender no mercado consumidor e também no mercado de food services de grandes consumidores e isso foi produto resultado do trabalho do nosso pessoal não foi nós dávamos as grandes direções eu eu, eu acho interessante na tua tua colocação porque tem muito empreendedor que ele acha que ele vai montar um negócio e ele vai deitar eternamente em berço esplêndido e aquele negócio vai funcionar de eterno. E é interessante quando a gente escuta empreendedores assim como você, que você vem contando e aí você vai observando a trajetória que você vai trazendo. Uma coisa certa na vida do empreendedor é altos e baixos. Essa é, é uma coisa certa. É, são são ciclos. ciclos, porque tem os são ciclos, ciclos de vida de um produto, Exatamente. então tem que reinventar, tem que inventar coisa nova, tem que ter inovação. Mas a inovação só acontece, a inovação é um fenômeno social, não é um fenômeno tecnológico, não é, não é invenção. É, muita gente acha que a inovação está ligada à tecnologia, não, não tem nada não, a ver uma não, coisa com a outra. Não, né? A tecnologia faz parte da, da inovação, mas a inovação é, é muito mais ampla, é um processo social que envolve as pessoas, o consumidor até. Nós, por exemplo, criamos mercados, Nutrimental tem um histórico de ter criado categorias, criado mercados, é, Aonde que isso também nós aprendemos lá, quando fizemos em 97, aquele summit da investigação apreciativa, a gente aprendeu o conceito de é, antecipar-se a mudanças. É, é, é, é anticipatory learning. Quer dizer, é uma aprendizagem antecipada, é enxergar. E este ponto este cuidado a gente tem permanentemente na empresa. Então, a gente visualiza quando que um ciclo de um produto, de um negócio, está decadente. Já não dá rentabilidade. já não, A curva já está valor... inclinando para baixo. Né? Então, é, a gente tem que se mobilizar para reinventar um novo ciclo. Criar um novo ciclo, iniciar um novo ciclo. E, e é bom que isso aconteça enquanto a empresa, enquanto um ciclo está na alta. Ainda está na no alta. topo. É. Porque as empresas que, que vão cuidar da reinvenção, da inovação, quando tá na baixa, só 10% tem sucesso. Você sabe que isso é uma das coisas, quando a gente fala de gestão de mudança, uma das perguntas que eu gosto de fazer... Em sala de aula ou para grupo de mentoria fala -se o seguinte Cara, o que vocês acreditam? Qual é o momento em que uma empresa faz um processo Estabelece um processo de mudança? E a maior, aí eu sempre pergunto Quando a performance está na alta, na média ou na baixa? E a galera responde na baixa Você vê que muitas vezes tem uma visão completamente equivocada Não tem que se eu, ser tem, na alta Tem que ser na alta se eu fizer. Eu na posso... hora para você pegar uma, um embalo Se pegar um embalo Para embalar no, num novo ciclo porque toda inovação tem o risco de não dar certo. Sim, sim. Você quer ver outra, sim, então? outra coisa? É nesse momento da alta que você tem, de uma certa forma, fôlego financeiro e até, vamos dizer assim, o moral do time está bem para você conseguir estartar um outro processo de mudança, estabelecer um outro produto e assim vai. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte. Nesse momento, precede uma das coisas que você trouxe como valor da Nutrimental, que é a inovação. Mas o que, que eu observo na maioria das empresas que... Elas querem trabalhar inovação, não que elas trabalham, elas querem trabalhar inovação. E aí é uma pergunta que eu quero te fazer no final. É, eu vejo muita empresa que ela quer trabalhar inovação, mas ela não sabe lidar, ela não tem uma cultura interna para lidar com erro. Porque inovar precede errar em algum momento. Então, como é que eu lido com erro? Eu quero uma cultura de inovação, mas quando eu tenho um colaborador que erra, como é que eu lido com o erro dele? Existe uma cultura de punição? Como é que isso é feito? Então, isso é muito desafiador para muitas empresas, porque elas não se dão conta que uma coisa tem conexão com a outra. Então, eu busco inovação, mas ao mesmo tempo, se o cara inova e ele errar, eu vou punir esse cara. Como é que a Nutrimental lida com o erro? Ah, Nós temos uma, uma, uma política, uma filosofia, uma cultura de tolerância com o erro. E a gente estimula que tragam ideias, que façam experimentações. Lógico que temos todo um processo para isso. O problema é não ter processo para isso. É, o processo, o processo é essencial. Hoje em dia uma empresa que não estiver organizada por processos, ela tem vida Princípio curta. Do fim. Princípio é. do fim. Então, é, até por conta das exigências de digitalização, não dá para ter um uma empresa que não, não esteja com é, familiar e usando uhum. é, recursos digitais. E para isso precisa de processo. Outra coisa, para a empresa ser uma empresa ágil e articulada, é, a, os atores precisam agir enquanto equipe, jogo de equipe. Isso é fundamental. Se não tiver espírito de equipe numa empresa, ela não vai longe. É, porque esse modelo burocrático de organizar a empresa por funções, isso pode fu funcionar em empresas monopolistas ou empresas públicas, uhum. etc. Mas, é, empresa, hoje o nome do jogo é colaboração. É, é um processo mais colaborativo. Equipe, é. é abertura, é, é pouco ego e muito eco. Né? É uma empresa baseada em egos, ego é cada um com o seu ego, com a sua agenda, com o seu interesse e tal, não, não vai longe. É, eu sempre digo é... que o, o ego na frente do negócio é não, destrutivo. Isso, isso é numa empresa que está no mercado competitivo, como é o nosso caso, a gente está no mercado competitivo. Nós não somos uma multinacional, não temos um capital, o acesso a, a recursos... A baixo custo, é, ou a custos que, comp que comportem ineficiências, ou ineficácias, ou, ou aventuras. É, é. Para nós, a figura do Amir foi muito importante, porque até é um modelo... O Amir, ele, ele se ofendia quando achavam que ele era aventureiro. Ele não era aventureiro. Ele era extremamente cuidadoso no planejamento e na execução tanto no planejamento quanto na execução e esse cuidado no planejamento não fazer planejamento como é, usual baseado em replicar o que foi feito no passado não o planejamento envolve também e muito e muito uso de imaginação porque é a imaginação é a intuição que é a, a fonte da, da inovação. Eu sempre, eu sempre digo, Rodrigo, o seguinte, que um negócio, para ele rodar bem, ele vai ter 80% de planejamento, ou 70%, mas ele vai ter que ter de 20% a 30% de inspiração e intuição. Inspiração, é, é inspiração. intuição. A intuição é, é o que... é Eu brinco, eu digo que é o CNP, é o Confia no Pai. Faz parte do processo, a intuição aplicada ao negócio, até para conseguir se reinventar e para conseguir inovar. Você tocou num ponto, todos os desafios lá atrás, na década de 80, tal tá, início da década de 90, e era uma época onde se falava ainda sobre planejamentos estratégicos pensando em cinco anos. Você, como bom administrador, deve ter vivido isso lá atrás com esse olhar. O que você considera hoje razoável, quando a gente fala de planejamento estratégico voltado para um negócio no dia de hoje. Dá para pensar um negócio há cinco anos? Não, a gente faz um planejamento, é possível fazer um planejamento estratégico com um horizonte de um ano. Uhum. E, mas é uma, um pensamento estratégico, que é diferente de planejamento Exatamente. estratégico... Exatamente, chegou onde eu queria. É, o pensamento estratégico, aí sim... É, ele tem que ter, assim, uma... tá antenado é, na conjuntura. Tem... É, como é que é o nosso raciocínio? Eu sou muito da escola do Peter Drucker. Uhum, uhum. Inclusive, a minha filha tá lá fazendo o doutoramento na, na Drucker é, School of Management, lá em na Claremont. Então... Uhum. E que é um, um centro de, de excelência nessa área. Então, para o pro Peter Drucker, ele dizia assim, que a empresa existe para servir o mercado. Então, é marketing. A função dela é fazer marketing. A, a outra função que ela tem que ter é inovar. Se não inovar, ela não está servindo o mercado. Exatamente. Mas o que sustenta, o que dá valor à empresa, o que cria valor, são as pessoas e a marca. Mas a própria marca, que é o branding, que é a confiança, a reputação que uma empresa ou os produtos da empresa tem, é consequência do trabalho das pessoas, do trabalho cotidiano. Não é de um pensamento brilhante, não, é do trabalho cotidiano de servir. Então, é, o grande investimento que tem que ser feito é nas pessoas. E a melhor forma de, de, de, de desenvolver as pessoas é dar para as pessoas a oportunidade delas se realizarem através do trabalho, de verem no trabalho um significado. E isso acontece. As pessoas, a grande maioria das pessoas, gostam do trabalho. O trabalho, para elas, tem um, um, tem um, um sentido, valor. Tem um, um valor significado, e tem um sentido. É um significado. Tem um valor. Elas se sentem valorizadas porque elas têm um papel elas se veem no papel. E isso é um é um ativo, é o um melhor ativo que a empresa tem. Melhor do que o capital, melhor do que as máquinas. É poder cuidar, é, se preocupar e valorizar. E daí vem esse conceito da investigação apreciativa, é apreciar as pessoas. É buscar contar com o que as pessoas têm de fortaleza, têm de bom. E aí o a lição do Peter Drucker, né, é diz que a, a o a liderança positiva é aquela que é capaz de alinhar as forças de tal sorte que as fraquezas sejam irrelevantes para o negócio. Exato. Não gera impacto. Então, é um desafio de liderança e essa liderança não não convém que seja uma liderança, é liderança, não é líder. Não é um líder iluminado, né? como falando um pouquinho do momento brasileiro, fica se imaginando que um líder vai... Não, o líder não... É... Agora, se a gente tem que analisar a liderança. Qual é a liderança? Perfeito. Esse líder é um líder capaz de organizar, de apoiar uma liderança? Muito bem, então ele é um bom líder. Mas se ele não, se ele é emascular, se ele for é, autocrático... Ele não, não deixa formar um governo, um, uma governança que, em última análise, é é. aquilo que, que toca a empresa, é um, é um grupo de pessoas, não é uma pessoa. No nosso caso, a gente tem essa lógica da do, do gestão com pessoas e da horizontalidade. Então, todos são essenciais, todos são importantes, cada um no seu papel. Os papéis são é, ocupados de acordo com as as vocações, as aptidões das pessoas, e nós valorizamos muito essa busca de conhecer quais são os pontos fortes das pessoas. Pontos fortes de caráter, pontos fortes também de aptidão, do que, que gosta de fazer, porque cada um tem é natural, tem os seus gostos. Acho que é importante que as pessoas trabalhem em regime de bem-estar. Em bem-estar elas são muito mais criativas, e mais felizes E as pessoas mais felizes e mais criativas elas produzem melhor e elas encantam os outros quando se falou da desse teu é, conhecido que fa, da empresa falar em atrair pessoas então nós, nós precisamos realmente de exato Atração, que os nossos né? colaboradores eles sejam simpáticos que eles sejam atraentes é, que tenham um, um, uma uma atração positiva, como um magneto. Né? Isso Sim. é bom, isso é, é humano. Eu costumo dizer, o, o, o Rodrigo, que você, a gente pode fazer uma divisão né? entre líder, liderado e empresa. Mas se eu quiser um time e uma organização, eu preciso integrar esses dois caras. Não é sobre líder e liderado, é sobre a liderança. Exatamente é exatamente o que coisa, você trouxe. A liderança é o conjunto Exato. dos Exato. Quando líderes. você soma isso, você não tem um líder e um liderado, você tem um time. E aí aquilo deixou de ser uma empresa simplesmente, ela agora é uma organização, ou seja, as coisas têm um sentido para acontecer e tem uma ordem para acontecer. Então eu gosto de fazer essa distinção para mostrar que a liderança ela é, ela é mais importante, deve ser mais importante do que o líder em si. Ah, com toda certeza, e a organização também, a gente teve um exemplo disso no futebol, né? Sim. Jogador por jogador, os brasileiros eram destaque em relação aos alemães, mas a gente levou uma sova de 7 a 1. Exato. Porque <risos> e... que os alemães tinham de jogar em equipe? tinham o método, estudaram, eram responsáveis e, e atuavam colaborativamente. É. E, Funcionava e se a gente parar para é que... pra pensar, né? Quantos e quantos clubes, nem só a Alemanha, mas quantos e quantos clubes montaram times brilhantes com atletas brilhantes e não tiveram resultado? Vários clubes fizeram isso ao longo da história do futebol se a gente parar para analisar. É, você fez o caso por exemplo lá eu sou Curitibano, né? Eu moro em São Paulo, eu me considero até paulista. Uhum. Eu tenho mais tempo de São Paulo do que de Curitiba, mas continuo tendo minha casa lá e, e meus negócios, né? Ah, outro dia quem foi fazer uma palestra na Nutrimental foi o Felipe, o Filipão. E vocês o trabalho que ele tá fazendo no Atlético? E ele traz esse conceito e o próprio Atlético valoriza muito. O, o Mário Petralha, meu amigo, eles valorizam muito essa questão de, de, de, de desenvolver o espírito da equipe e trabalhar esse conceito. Então, o time... Quer dizer, Curitiba não é um centro futebolístico, mas o, o Atlético está fazendo bonito. aí está fazendo um, a diferença. Pegou um, um técnico que, que sabe... É, fomentar é, o, o espírito de equipe o resultado vem. E é legal você falar isso, porque é o mesmo técnico do 7 a 1. <risos> Sim, mas ali ele tinha os cartolas. Aí é onde está a história. Outra lição. Quem atrapalhou aquela seleção não foi o técnico, foram os cartolas. Exatamente. Foi, de certa forma, até a imprensa você tem um que, conjunto que precisa, de fatores, que né? Que precisa é. envaidecer os jogadores, aí os jogadores perdem a... Então, houve muita... É... Parece o, que naquela o... época, o Rodrigo, parece que naquela época tinha uma nuvem negra estacionada em cima do Brasil. assim. Né? Era uma turbulência econômica, era uma turbulência política, era um desencontro de informações absurdas, uma série de aspectos. E aí, eu acho que isso só refletiu o momento de um povo como um todo. Aquela, aquela seleção refletiu o momento de um povo. Você via um time desestabilizado emocionalmente, dentro de campo. Você tinha um conjunto de coisas ali que eu acho que contribuiu para toda aquela catástrofe. Me dá até depressão falar daquele 7x1 da Alemanha, viu? É, e ali faltou o capitão também no também, time, né? não tinha, Porque o capitão não tinha. do time é muito importante. Sim. <risos> Tem um estudo feito... É... Eu não me recordo por quem, mas é um estudo... Sobre liderança, sobre, é, uhum. vendo, analisando os times de futebol na, na parte. De, é, é, nos Estados Unidos. E o, os times mais longevos são aqueles onde a, a, a figura central é o capitão. Quer dizer, porque é o cara que está no jogo. E ele está. É, mantendo a equipe unida, ele funciona como um catalisador da equipe, ele, a equipe aceita a orientação desse... É legal e, você falar isso, então, volta um pouquinho no que tempo... É o cara que é a operação, quem, tá, quem ganha o jogo é, é, é quem está em campo, não é o cartório, o técnico ajuda, o técnico cria o ambiente, mas se não tiver é, na, na equipe... A, a, a algum a figura indivíduo do capitão, alguém que puxa com, a responsabilidade né? com, com a competência de ser o capitão que, que, que representa a equipe, que a equipe aceita aceita de bom grado que não é imposto Sim, a, a liderança aceita a liderança aceita uma Você liderança é uma coisa? autêntica, um cara que joga é. pro time que, é. que atua no time faz então, a diferença nós vamos, exemplo, por exemplo, essa semana eu estive em Itapira e estive lá com com o, o, o, o Maurício Bellini, que é um tio, um sobrinho do Bellini. O Bellini é um cara extraordinário. Eu conheci o Bellini, era meu amigo, o capitão Bellini, e ele deu uma grande. ele teve uma contribuição para. tão o mais relevante que o do Pelé. Sim. Embora o Pelé fosse um cara extraordinário, porque o Pelé era um. um gênio da bola, é, um gênio da bola. Era um gênio, mas ele era um cara humilde. É. O Pelé não era mascarado. É. É legal você falar de capitão. Se você parar para analisar, olha a seleção de 94. Quem, quem era o capitão? Dunga. Era, uma, era visto como uma referência né? naquele time. E olha onde aquela seleção chegou. Então, você vê, a gente foi aqui, ó. De Amir Klink, barrinha de cereal, estratégia, a quinta disciplina e terminamos com futebol. É um bate-papo mais longo do que esse? E não? bem brasileiro, E né? bem brasileiro, mais brasileiro do que esse. Agora, Sullivan, eu queria te dizer, aproveitar para dizer assim, que eu, eu admiro muito o teu trabalho. É, você dá uma contribuição assim, muito grande para a ciência da gestão, porque você faz coisas adequadas à cultura brasileira. Obrigado. E nós... É, Acho que uma necessidade que o Brasil tem é nós termos uma literatura, uma teoria, um conhecimento, os métodos adequados aos à nossa maneira de ser, ao nosso tropicalismo, ao nosso assim. tropicalismo. Então, é, eu tenho muita esperança em em profissionais como você na área de educação, de gestão, de negócios, porque vocês trazem uma contribuição de soluções que são criadas aqui para o nosso momento para o nosso território, para nossos valores e que são muito mais fáceis de serem compreendidos pelos nossos é, operários pelos nossos vendedores por, que vão de encontro a, ao jeito deles Mas, de, de e de as ser. necessidades e do as negócio necessidades. também não adianta né? a gente ficar importando modelos enlaçados, que não Pô. vai funcionar aqui no Brasil perfeito, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Sei que você tem uma agenda complicadíssima, mas estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco da tua experiência e da história da Nutrimental aqui com todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo. E para você que não curtiu esse vídeo ainda, curte. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Sr. Livor.